A Federação da Indústria de Mato Grosso do Sul apresentou o desempenho industrial aqui do estado e as principais ações para o fomento da economia aqui no estado. E já está aqui comigo ele, senhoras e senhores. O repórter que entende tudo do cenário político e agora da economia. Olha o sorriso do galã aqui da novela, ó. E Gerson Assof. esse é o destaque aí na manhã, gelada aí em Campo Grande. Esse é o destaque mesmo, Rael. Muitas informações apresentadas nessa manhã aqui em Campo Grande. Eu estive lá na coletiva de imprensa, na sede da FEMS, onde o presidente da FEMS, Sérgio Long, então apresentou muitos dados e informações importantes aqui de Mato Grosso do Sul, como esse panorama industrial, como dados econômicos e também o panorama econômico aqui do Estado. Entre esses dados que ele apresentou, os primeiros foram os investimentos da Fiemes para Mato Grosso do Sul, que somam aí mais de 139 milhões de reais para investimento só nesse ano de 2023, viu? E entre esses maiores investimentos aí, a maior a maior construção vai ser de um centro integrado em Ribas do Rio Pardo com 39 milhões de reais de investimento, e o maior investimento será na cidade de Corumbá. É, com 7 milhões de reais aí para estruturação e também compra de equipamentos. Além disso, foi também apresentado o calendário do mês da indústria aqui da Fiemes, que vai contar entre as diversas ações apresentadas, com agora no dia 18 de maio chegando aí o dia da Corrida do Pantanal, que é promovida todos os anos pelo sistema Fiemes. E, além disso, outros dados importantes também aqui da indústria, viu aqui de Mato Grosso do Sul. Segundo o presidente da FIEM, Sérgio Long, Mato Grosso do Sul é o estado brasileiro com maior crescimento industrial nos últimos 14 anos. Então, se destacando aí em todo o Brasil como maior no crescimento industrial, Três Lagoas também como uma das cidades com o maior polo industrial aqui de Mato Grosso do Sul, ele também citou isso. A expectativa é, da FIEMES é de encerrar 2023 com 6.500 empresas ativas em todo o estado. Ele ainda concluiu que a indústria de Mato Grosso do Sul pode fechar o ano com mais de 150 mil trabalhadores formais até o final desse ano, então, pode fechar com esse número, ele disse, o crescimento industrial de Mato Grosso do Sul é um dos maiores do país, está em amplo crescimento mês a mês, mas é, uma das principais dificuldades é justamente a falta de mão de obra, a gente sabe que o sistema FIEMES promove diversos cursos e capacitações, então o que falta é a mão de obra, são pessoas interessadas nessas capacitações, pessoas interessadas em é, entrar no mercado de trabalho, já profissionalizadas com a ajuda do sistema ele citou também outros outros dados importantes daquele estado como Mato Grosso do Sul é líder na exportação de celulose, Mato Grosso do Sul tem a quarta maior área colhida de cana-de-açúcar, Mato Grosso do Sul também tem a segunda maior área cultivada de eucalipto, é o quinto maior exportador de produtos derivados de soja, enfim, muitos dados e informações apresentados nessa manhã, aqui na sede do Sistema Fiems em Campo Grande, e em breve todos esses detalhes e informações estarão disponíveis lá no nosso portal RCN67, Israel. Ô Gerson, isso que você falou é realmente resume bem o que vive Três Lagoas, uma das cidades com o maior número de indústria do Estado, se não for a primeira, né? já que nós temos grandes indústrias aqui na cidade. E um dos gargalos que, porque a gente vive aqui acompanha, é justamente isso. Tem a vaga para trabalhar, mas não encontra a mão de obra qualificada. E aí a, impre... a indústria né? acaba aí com mês a mês, precisando trazer gente de fora para ocupar essa vaga. Ô Gerson, mudando de assunto, eu venho que você está de casaco aí, temperatura, meu amigo, na capital, como é que amanheceu aí essa terça-feira a querida Campo Grande? Segue fresquinho desde o começo dessa semana e parece que a previsão é que a semana se encerre assim, viu? De manhã... É bem friozinho, com o decorrer do dia a temperatura vai aumentando e chegando à noite já fica fresquinho de novo. Agora aqui em Campo Grande, 23 graus, Israel. Tá certo, Gerson, muito obrigado, uma ótima tarde de trabalho para você, a gente se vê amanhã aqui no TVC Agora, tá bom? Valeu, até amanhã, bom trabalho por aí.